Felipe, <risos> e aí, tudo bem? Tá nervoso? E, tudo bem, tá nervoso? Ah, ainda não, não. Vou chegar lá e vou ficar. Ai, meu Deus! Olha só, tá fazendo o que agora? Estou indo pro refeitório. Ah. <risos> e depois eu vou para a piscina. Ah, tá. Nós já estamos saindo daqui, viu? Já? Já, já são meio-dia. Tá na hora. <risos> tá. É, é. é tá, a galera tá toda aqui na torcida. Manda um beijo pra todo mundo. Pena que o João não vai poder vir. É, uma pena mesmo. É, a gente vai estar tá lá com bandeira e tudo. Você vai ver a gente. Eu sou a mãe olímpica por dois motivos. Primeiro que eu sou mãe de um atleta olímpico e, segundo, que eu é, consegui superar todas as dificuldades de manter um filho no esporte dentro desse país. Não desisti, fui até o fim. Como eu sou o primeiro fã do Ian, eu brinco que eu sou o primeiro fã registrado. Então todo mundo que, que vem torcendo e tudo e, e fala com ele no Facebook ou no Instagram, aí, ah, Ian, tudo de bom, eu sou seu fã. E então, tal, olha, mas eu sou o fã número um, porque eu tô aqui escrito. Chegando agora aqui no Maria Lenk, no, no Parque Olímpico, e é hoje o grande dia que o nosso amigo o atleta Ian vai competir. O dia tá assim, tá né, meio lado, mas isso não vai atrapalhar em nada. E se tudo der certo, tem medalha pra gente. Vamos lá, galera! Chegamos ao <risos> Agora eu tô aqui procurando o Jean. Pra que eu acho o Jean? Gente, cadê o Jean? Já achei! Achamos, <risos> vamos! Chegamos. Vamos ver o Ian agora? Vamos, vamos, né? Vamos lá, Ian! Vamos lá, Luiz! Beijo pra vocês! A gente já tá conseguindo muita gente O Sim de Costas foi um salto bom, foi acho o nosso melhor salto. É, mas ele é um salto bom nosso. A gente. Acho que a gente nunca errou assim em competição. Olá, Brasil! Uhum. Uhum. Aí o segundo salto era o pontapé. é a mesma coisa que um simples de corte né? A gente era um salto simples, que a gente pula, e a gente vai pra frente, carpa aqui, e entra na água. É um salto extremamente simples. Então assim, eu já saí, já virei pra dela e ela tava assim, né? Falei, gente, o que foi que eu fiz? Aí quando eu olhei no telão, eu vi que o Luiz tinha dobrado, entrado dobrado na água, né? teria sido muito pior se não fosse algumas pessoas. A minha mãe me mandou mensagem ao meu pai. que eu cheguei lá meio triste, e eles me ajudaram a, a, a enxergar que a dor de um erro não pode ser maior do que a felicidade de ter chegado ali de ter realizado um sonho.